Fala galera, beleza? Aqui é o Stick, no vídeo de hoje eu mostro pra você como você pode estar tá ganhando dinheiro aí fazendo algumas tarefinhas diárias, como por exemplo, assistir vídeo no YouTube e deixar o like, assistir um vídeo no Instagram e deixar o like, assistir alguma coisa no Facebook e deixar o like, ou ver alguma coisa no TikTok e deixar o like. Sim, só fazer isso que você já faz no seu dia a dia, mas através do vídeo de hoje você vai ver como você pode estar tá ganhando com isso, beleza? E basicamente eu vi alguns gringos trazendo esse aplicativo e alguns brasileiros, resolvi testar e trazer aqui pro canal também, então bora conferir. Então pra começar nesse aplicativo você precisa fazer o seu registro, vou deixar o link para vocês na descrição, e fazendo o seu registro aí, você vai cair no link, você vai colocar seu nome de usuário e uma senha de login confirma essa senha. Depois você faz outra senha, que é a senha de transação, que é para você sacar ali e depositar o um aplicativo. Então, senha de transação e confirma. Coloca o código de convite, que é esse que tá na tela, que é o meu código, vou deixar também fixado aí para vocês. Coloca aqui seu WhatsApp e um e-mail e pronto, se cadastra. Se cadastrando é muito simples, tá? para você ganhar, basicamente você vai clicar aqui, ó, reivindicação de um clique e pronto, já vai ganhar. Olha Olha só, já reivindica e ganha. E para iniciar aqui no aplicativo, primeiro de tudo antes de tudo, antes de você começar a fazer as tarefas para ganhar, você já tem um bônus aqui cara, exatamente. Então só de você clicar aqui no seu perfil, você clica aqui em eventos populares, por exemplo, tá falando desse bônus de 3 dólares. Então como você faz para fazer, mano? Só de entrar no aplicativo você ganha 3 dólares. É muito simples, você vai entrar aí na descrição, no comentário fixado, vai ter o telegram desse aplicativo. Basicamente é um telegram que eu linkei com um deles ali e basicamente você entra lá e pede, mano. É só você entrar e pedir ali 3 dólares que eles vão Lá, vão entrar, você cria sua conta no aplicativo, obviamente. Eles vão entrar em contato com você e vão te dar os 3 dólares no seu aplicativo diretamente. Então, só de entrar, você já ganha 3 dólares, que dão 15 reais. Olha só que da hora, mano. Então, só ir lá, entrar e pedir. Vai ter o WhatsApp deles também na descrição. Então, só entra, pede pro responsável os 3 dólares que eles vão te dar os 3 dólares. E vai aparecer aqui para vocês outras tarefas, tá bom? Basicamente, aqui eu tenho oito tarefas, porque eu tô no VIP aqui. Mas você vai começar com quatro tarefas. Todo dia, você tem quatro tarefas, porque você é VIP zero. Tá vendo aqui, ó? VIP zero. Então, por exemplo, cliquei aqui no VIP zero, olha só. Tem aqui, eu assisti um vídeo no Instagram, tá vendo? Olha só que bacana. Aí eu já vou dar um deixar um like aqui. Deixei um likezão, tá bom? Bem tranquilinho. Visto o vídeo aqui, ó, mano, vai perguntar se você concluiu. concluir aqui. Olha, só pronto, a tarefa foi concluída e a comissão foi creditada. Ganhei 25 centavos. Então, do VIP Zero, cada tarefa que você faz, você ganha 25 centavos de dólar. Galera, isso dá R$1,25 por Tarefa tá bom, então quatro tarefas por dia, ou um em 25 aí por dia. No nível zero, você ganha cinco reais por dia, galera. Exatamente cinco reais por dia aí, basicamente 50 reais a cada 10 dias, 150 reais no mês aí. Só fazendo essas tarefinhas, galera, é bem simples mesmo. Tá bom. Aí você vai para o Facebook, por exemplo, ó, clicou aqui, ó. Facebook, você vai estar tá sendo redirecionado e a mesma coisa. Obviamente, você tem que estar tá logado aí na sua conta para fazer isso. Eu tô fazendo pelo PC, mas você pode fazer também pelo seu celular, obviamente, né? Só tem as contas aí. Então você vem aqui, curte o vídeo tá? Vai ter algum vídeo aqui, você vai assistir ele, tá bom? O ideal pra contabilizar mesmo sua visualização é você assistir até o final, tá bom? Pra você não ter o risco de não contabilizar no aplicativo, assiste todo o vídeo até o final. Feito isso, vai aparecer a mesma coisa, pode concluir aqui, olha lá, vai ganhar mais 25 centavos. Aí também tem no YouTube e no TikTok, ó. Então eu vou fazer aqui do YouTube por exemplo, ó, você se redireciona aqui pra um vídeo, ó, posso deixar o like aqui, beleza? E aí você assiste até o final. E agora mais uma do TikTok, mais 25 centavos, olha só que bacana, aparece o vídeo no TikTok aqui, aí você deixa o like aqui, tá bom? Você faz entra aqui na conta, deixa o like aqui e vai tá validando. Feito isso, concluí fiz umas quatro tarefas padrão que qualquer um de vocês pode fazer. Clicando aqui no meu perfil vocês podem ver, olha só, já tenho 1 um dólar aqui, tá bom? Então depois você clicaria aqui em retirar retirada mínima aqui ó, de 5 dólares tá? Chegando em 5 eu posso estar tá retirando lembrando que a taxa de serviço é 2 dólares e o saque é todo dia ó, mano, das meia-noite às 24, ou seja, 24 horas por dia eles querem dizer aqui, tá bom? E em 24 horas aí é confirmado pela plataforma e cai na sua conta. Cara, é bem simples, é é muito top e aí, o que que eu fiz? Já que eu vi que o aplicativo parece muito legal, eu dei uma investida aqui, tá? Então, basicamente, você pode clicar aqui, ó, em nível de recomendação aqui em cima, tá vendo? Você clica aqui, tem níveis. Eu já peguei o nível 1, VIP 1, tá? E aí, quanto maior o nível, mais você ganha. Então, eu peguei nível 1 aqui, mas tem o VIP 2. O VIP 1 é 123 dólares, tá? Que eu paguei. VIP 2, 344 dólares, tá? Aí VIP 3, 1.234 dólares e VIP 4, 3.454 dólares. E o que acontece? Quanto maior seu nível de VIP, mais você você ganha e mais tarefas você tem. Então, no VIP 2 aqui, ó, já são 16 tarefas por dia, tá? Você ganha 1,53 dólares por tarefa, tá bom? Já no nível 3, ó, 32 tarefas por dia, você ganha 1,92 dólares por dia e no nível 4, VIP 4, 64 tarefas por dia, 2,40 dólares por dia, então você ganha mais, entendeu? E bom, já que eu tô no nível 1, né, a gente vai clicar aqui em minhas tarefas e vocês vão ver aí, ó, que para o tá VIP 1, eu tenho aqui mais 4, né, então eu tenho as 4 do nível 0, mais 4 aqui do nível 1 e agora mais 62 centavos para mim, então vou fazer todas aqui e já volto. Beleza, pronto. Concluí todas as minhas tarefas do VIP. 1 também vocês podem ver que em tarefas concluídas tá tudo aqui concluído. Tá. Então, basicamente, no meu perfil, vocês vão ver que eu já tenho 3 dólares e 48. E então, já quase já dá para sacar aqui. Basicamente, e galera, é basicamente assim que ganha dinheiro. Tá. Mas ainda tem um bônus aqui que dá para você ganhar mais ainda. Que agora eu vou mostrar para vocês que é você clicar aqui no seu perfil. Cara, então, basicamente, tem a questão de equipe. Tá, então basicamente aqui minha equipe Você pode ver que tem equipe de nível 1, nível 2, nível 3 Como você faz para montar uma equipe aqui E ganhar comissão, tá Basicamente você clica aqui em convidar um amigo E cara, você vai convidando seus amigos Você vai ter o seu link, tá, aqui de convite Inclusive o meu vai estar na descrição E o código de convite, vocês colocam o meu E aí cada amigo que você convida nível 1 Você ganha 9% de comissão em cada tarefa Ou seja, cada amigo seu que vai ganhar 25 centavos de dólar Você vai ganhar 9% em cima E aí o seu amigo que indica o teu amigo Você ganha 6% em cima e o seu amigo do amigo que indica outro amigo, você ganha 3% em cima da tarefa, então é um marketing de rede aí que você pode estar tá formando e ganhando cada vez que seu amigo assiste ali, tá ligado? E o legal é que não precisa investir, você pode até investir, você pode investir se você ganhar mais, mas não precisa, é de graça, vocês viram só assistindo, então, ou seja, pode indicar para um monte de amigo para eles assistirem, ganharem e todo mundo ganha. E além disso, tem comissão de atualização de equipe, no nível 1 é 8%, no nível 2, 4% e no nível 3, 2%. E além disso, galera, tem um bônus aqui que eles estão dando, eu já falei para vocês, né? Mas tem um um bônus aqui, evento popular, podem clicar aqui, você ganha 3 dólares, cara, eles já estão dando 3 dólares só pra começar, então basicamente você vai entrar no Telegram deles, aí eu vou deixar pra vocês na descrição, você vai contatar um promotor aqui, tá bom, pra falar que tá participando do evento, você vai chamar eles lá no privado e vai pedir a sua recompensa, basicamente é isso, cara, só de você entrar no Telegram deles, então eu criei um Telegram ali em contato com eles, criei um Telegram ali, e basicamente você entrando nesse meu Telegram, também você pode estar entrando no Telegram deles, eu vou deixar tudo que tiver na descrição aí, o WhatsApp deles também, em Entra lá em tudo e você tenta já pedir os seus 3 dólares, tá bom? Que vai ficar diretamente já aqui no seu saldo. Então, galera, é só entrar. Lembrando, meu Telegram vai estar tá aí, o WhatsApp deles vão estar tá aí. Então, tudo que tiver, já entra lá e já chega pedindo os seus 3 dólares ali, entra em contato. Você cria a conta no aplicativo ali, que aí eles vão estar tá dando os 3 dólares pra você, que é dessa promoção aqui, beleza? E, galera, é basicamente isso, tá? E aqui ainda no aplicativo, você pode mudar, tá? Não esqueça de botar em português aqui, tá? Ainda tem aqui algumas perguntas. Então, como que retira? Como que faz recarga? Aqui tem todas as dúvidas que pode tirar também. Então, galera, não tem segredo. É basicamente isso, tá? E agora é só esperar. Amanhã vai ter mais tarefas para mim. E aí eu vou juntando aqui, cara. E depois é só vir aqui no meu perfil e eu vou clicar aqui em retirada. Galera, atenção aqui a retirada só. É importante. Você precisa ter uma carteira Tipo ou na MetaMask ou na Binance, você está aqui em um tá? Que é, que é dólar na rede Tron TRC20. Então se você não sabe ainda, vê algum tutorial na internet como criar uma carteira de criptomoeda, é muito importante. Mas aqui, depois você coloca o seu endereço, coloca o valor e a senha lá que você criou de transação no início e confirma Pronto, bem simples e fácil. Então é basicamente esse vídeo de hoje, tá? Lembrando que não é uma dica de investimento, até porque dá pra fazer de graça, tá? E se você for investir, é o seu dinheiro aí que você decide, a decisão é sua, porque o dinheiro é seu. Fechou? Mas não se esqueça agora de entrar na descrição, nos links, pra dar pra saber do explicativo, beleza? Tamo junto, até mais!